Hoje é um dia difícil para nós porque é um dia de luto e é um ano, um ciclo né, de luto e tem falado com algumas pessoas do pessoal hoje, dos movimentos sociais, está todo mundo muito abalado porque são algumas tragédias que a gente tem vivido no nosso país e essas tragédias demonstram é, o momento político que nós estamos enfrentando de uma democracia frágil, uma democracia incompleta uma democracia que muitos e muitas estão absolutamente fora desse processo. Na periferia histórica desse processo. E o que tem demonstrado isso são vários elementos. E a morte da Marielle foi um elemento crucial. Foi a execução de uma mulher negra, uma mulher que chega numa fase da história de representatividade, de ocupar os espaços de poder, que teve voz na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que teve quase 50 mil votos, que teve coragem de se confrontar com as milícias, que teve coragem de se confrontar com o um crime organizado no Rio de Janeiro, que teve coragem de defender a população negra, que teve coragem de defender as LGBTs, que teve coragem de assumir a sua história. Então, sem dúvida, a execução de Marielle foi parte disso. Mas ela está presente nas nossas histórias, e cada uma, e cada um que está aqui hoje, vai levar o seu legado à frente. Marielle! Marielle! Marielle! Marielle! Anderson! Anderson! Hoje! Hoje! Marielle. Marielle! Marielle! Hoje! Hoje! Obrigado, companheiros e companheiras. Vamos seguir juntos nessa luta.